Você é o seu dono desse outro florestal, não é? Você faz parte disso aqui, ué? Vai. Essas 38 v... anos só. 38 anos? Rapaz, mas que história bonita você tem. Você veio, chegou aqui quando, velho? 84. Célio? Isso, Célio. Célio Melani? Isso, em 84. E 80... Quem que era o prefeito da época? Sidney Rocha. Sidney Rocha. E o que você que chegou para fazer aqui? Porque isso aqui tava meio descoberto. Como é que é o negócio? Não, não quero... fomos reestrutura. O, o viveiro, como se diz. O viveiro era isso aqui. Um viveirinho. É, era um viveiro, era isso aqui. É. E A aí? A gente ampliou ele de, de mil mil quinhentas mudas por ano para ser produzir 90 mil. 90 mil. E, e esse espaço aqui que foi aberto aqui, com essas a, ruas aqui dentro, aqui, esses caminhos, isso foi na época de quem? Porque isso aqui você Não, fui, mori, foi eu que fui abrindo. Eu precisava de fazer de viver aqui, fazer estufa ali, fui abrindo. A Lagoa? Foi quando? Tá bem, a, a lagoa pequena, foi feita no tempo do Hélio Palermo tempo do Gozuem, que fundou. Ah, você falou do, do, do, do, do lagozinho que era é pequeno, né? Limitar. É, foi feito, inicialmente era um lago de 2 de de metros por 5. Está anotado. Para molhar o começo do viveiro. Como o viveiro foi, nós começamos a ampliar ele, Tivemos que abastecer mais, levantar o açude, levantar o aterro para abastecer mais água, ter mais reserva de água, para ir molhando as ampliações que a gente foi fazendo. Aqui, vocês já produziram muitas mudas aqui, não já? Ah, de mudas históricas, muitas né? Histórias. Muitas histórias. O Célio, e você trabalha aqui. Mas eu queria conhecer um pouco desse, desse Célio. Onde é que você formou? Eu fiz é, a faculdade de economia. Economia. Isso. Aí eu vi que não era a minha área. Eu estava eu desgastando muito com aquilo lá. Eu queria um serviço mais leve, que não regisse muito multiplicação, divisão, essas coisas. Aí eu, eu vim para cá para mim conhecer isso aqui. E aqui eu fiquei, faz 38 anos. E essa aqui é pertinho do colégio, né? É, somos vizinhos da escola uh, agrícola. Do colégio. Eu fiz, nesse período eu fiz, técnico meio ambiente, que existe lá. Sim. Pra, me ajudou muito aqui ter visão nova. De ampliação. Então você estudou ali no colégio é, Carmelino? Isso, Carmelino Correia Júnior. Correia Júnior, Eu filmei há pouco tempo um grupo lá de, de 60 e pouco, 70 e pouco lá, na, na, no encontro que eles fizeram. O Sebastião Davi era professor ali, que, que o, Sebastião o, o Davi, Davi, lá de Pedregulho, fazendo Taquari. Hum. Na, na época é, tô... Não, ele, ele foi professor no tempo Ele, né? ele acho que já não estava mais Já não estava mais o, o, o Célio, vamos voltar um pouquinho Você é nascido aonde? Franca O seu pai? Franca Como que chamava? Antônio Milani Irmão do Célio, quem são? O Hélio? Hélio, Célio, Marcos, José Mauro Quatro irmãos E mulheres? A mulher tem, é, tem a caçulinha que chama, que, que chama Érica. Érica, ela mora no Espírito Santo hoje, casou com o um capixaba e foi embora para lá. Que sorte que ela teve, hein, rapaz. É. Eu sou Fazendo, daquela região. Tem também, não, Veste com é, café. Café. Isso. E, e ela é formação agrícola? Por que que o seu pai era, era da roça? Como é que é? Certo? É, foi, sempre nasceu, nasceu na roça. Mas sendo... o pai nasceu debaixo de um pé de café. A sua mãe, como que chama? é Braganiolo. Bre... Também da Itália. E também era da Itália. O seu pai é italiano e meu ela pai também. É isso. Você chegou a conhecer a avó? Ou avô? Ou não? Cheguei, mas eu era muito novo. Tinha cinco anos, quatro cê, anos. Você sabe o nome deles ou não? Eu, o do... pai da minha mãe era Antônio Braganiolo. Parte do meu pai era... Parte do meu pai... Era.. É... Milane era.. A família é grande aqui em Franca. É? É, aqui para lado do Bom Jardim. Bom Jardim. É. Eu conheço o pessoal, o Adilson o Melani. É, Isso, é, meu primo. É, seu primo. É. Então me fala, irmão do seu pai. Quem são irmãos do seu pai? Os seus tios, é. Meus tios. Era Terezinha, a mais velha. Depois, segundo, meu pai, Antônio Milani. Antônio Milani. Terceiro, era Giacomo Milani. O quarto, era. É, o quarto irmão, era. O nome dele era João Milani. Depois. Veio do Urvalino Milani, pois é, Vardim, era Tebaldo, nome, principalidade de Vardim. E duas mulheres, Catarina e Aparecida. Esses eram os irmãos do parte do meu pai. Eles moravam ali no, nessa região para é. cá, como que chama é, ali? É, Bom é, Jardim? Bom Jardim. Bom Jardim. É. Eu fui lá um dia... Eles têm sítio lá até hoje. É, eu fui lá um dia ajudar o Adilson a plantar alho e eu fiquei impressionado porque eu plantava alho lá no meio da coisa, a gente separava os dentes, né, e ia colocando, e chegava com, com a lata enchendo e jogando, né, porque era, plantava, preparava o terreno com um trator e, e né. Eu fiquei encantado lá, e ajudei lá um tempo. Melane, é, o Adilson passou por um momento difícil, né? Que morreu, morreu electrocado, né? Deu, tomou um choque lá na. E ele gostava de plantação, estava cuidando é, da horta. Ele, ele estudou, fez direito, é. mas ele nasceu na roça. Também. Nasceu na roça. O, o, você nasceu naquela região? Isso, também isso, nasceu o seu naquela pai. região. Ali tinha uma fazenda grande, né? Do seu avô, que a área maior de terra, né, ou não? Então, onde o meu avô morava era do dos irmãos dele. É o, o Pedro Milani, era tevaldo é de primo. É, de momento cinco assim, é difícil lembrar o Apertando nome. Apertando o Célio aqui para é, misturar na família. É, é, é, meio lembra, é difícil lembrar agora. É. Célio, agora voltando à família sua aqui. Você é casado, o Frank? Casado. Que família que é da sua esposa? É, Rodrigues. Rod de onde é, que é esse Rodrigues? Aqui, são aqui de... É, vizinho nosso aqui de Biracir. Biracir. É, ah, é, ali Birassi. é o um, é um município produtor de café, né? Isso, é. Ali exemplo. é grande é. produção de café. E aonde que você conheceu essa moça? Lá em Birací ou aqui mesmo? Ela estava na casa do meu tio passeando. E eu também fui lá ver uns, uns produtos lá, uma ferramenta que ele primo prestar, e ele se conheceu lá. Viu coisa boa e falou assim, eu vou ficar com ela para mim. É. <risos> qual Isso que é o nome dela? Eu em 78. 78, é. 80 a gente casou. Casou. Você é mais novo do que eu. Bem mais. Eu sou de 52, você deve ser Não, de Não, também sou de 52. Mas de que mês? Dezembro. Você é mais novo do que eu, falei para você. Eu sou de outubro de 29. 29 de outubro. Me fala aqui, quantos filhos? Ah, tem dois. Dois filhos? É. O nome deles É, Renato e Leandro. E netos? Não. O neto ainda não, não tem. Não tem? Não. Agora eu ganhei de você, eu sou mais novo. Eu tenho a neta já com 21 anos. Fez ontem. né E tem um neto não, com 8 anos. Tem, é, lá em casa são dois homens só. né O o Célio, a, a trabalhar na prefeitura é uma experiência muito grande, né? Que Você é um funcionário exemplar e depois que você radicou aqui nesse horto, você não saiu mais, né? Ficou aqui. Fiquei aqui. No, no, no... E também você não quis sair também, porque aqui você conhece tudo, aqui é seu, o senhor, né? É, os prefeitos que iam chegando, vinha minha experiência, vivência aqui dentro, não deixava. E você sempre sei. trabalhou com muita gente aqui, né? Pessoal. Ah, tem que Com Pessoal. Aqui sempre trabalhei com de 15 a 25 pessoas. E, e trabalhar com funcionário público, que são seus é, colegas, né? É, né? Colegas, a gente tem que, tem que ter jogo coisa, de cintura. Muita coisa, é, tem que acertar, ser aliável, a, é. ir com, com, com, com um jeitinho. É. para poder ele ele produzir eu, e, e o serviço sair e sair vocês tiveram assim por exemplo essas eu me lembro que vocês fizeram aqui um, um canteiro aqui de, de cedro não de que que árvore que tem que plantado aqui um, uma uma reserva aqui do lado um pau brasil pau brasil da onde que vocês conseguiram essas sementes um pouquinho de semente veio da bahia Lá daquela reserva que tem lá na Bahia. Eu esqueço o nome dela, eu não estou sabendo. Ela veio de lá. Você e veio? hoje já tem ah, quantos uma anos? Começou a formar aqui. Já tem quantos anos isso, essa, essa reserva já ali? As ah, árvores já estão tá com quantos anos? Uns 20? 97, 98, 99, 2000. 2001 nós começamos para plantar. 2001 nós começamos a plantar o, o, o bosque. Lá. Já está com 21 anos. 21 anos. Mas que coisa boa, Célio. Ó, parabéns pela sua vida, pelo seu trabalho. E aqui no Horto, a gente entra no Horto e a gente lembra logo de você, de você. Obrigado. Porque Obrigado. é atencioso, né? Ele atende a todo mundo, a comunidade, né? Na época do Maurício, não me engano, vocês tiveram um trabalho muito intenso aqui, não foi? Por causa da distribuição de mudas. Foi, foi. A doutora Olga teve uma presença muito forte foi, aqui. Uma, uma presença muito forte. É meio ambiente. Ela, ela ajudou, né, ensinou a gente muito. A gente naquela época produzia muito paisagismo, que a gente reformava os canteiros da cidade. Todo ano, reformava, tirava aquelas mudas, que, num, que num, aquele, aquele canteiro de, de lírio que não estava desenvolvendo, arrancava, plantava outros novos, mais sadio, maior, quase dando flor. Tudo produzido aqui. Tudo produzido aqui. E aquelas mudinhas estavam lá já meia debilitadas, aqui a gente reformava elas, punha no um saquinho, para o outro ano utilizar. Em outra praça, em outro. Então, e, essa sequência de é muito. É constante. constante é, é constante. O, o Célio, o que me. Assim. Eu fico olhando assim com. O, o carinho de vocês. Vocês têm umas praças aqui em Franca. Ali atrás da. Em frente à igreja nossa. É São Benedito. Hum. É uma pracinha pequenininha. Tem cinco árvores grandes lá. Você, você vai em cada lugar que não tem espaço nenhum, elas têm umas árvores grandes, imensas, que vocês plantaram. Eu falei assim, na hora que saí essas árvores aqui, eu acho que não vai ter mais nada, certo? Porque elas já estão idosas, né? Aqui, você, você não acompanhou o plantio da, das árvores do cemitério, não? Cipipuruna? Não. Da época já tinha Não, teve... não. as cirpirunas do é. cemitério, é. quando eu cheguei na prefeitura, já estavam planta. estava plantada Já plantadas. Então isso aí tem mais de 40 anos, aquelas tem, árvores. Tem mais de 40 anos. Aqueles plantios. É, é um, né, tronco é enorme. Hoje não se planta mais daquela árvore. Né? Cirpiruna eu não planto mais em Franca, não forma aqui mais. E quais são as, as árvores hoje que são mais.. É plantadas dentro do perímetro urbano? Por exemplo, então, a ver Um porte médio, uhum. porte médios para pequeno. Ali Porque da... justamente para não dar problema, libertar é. passeio, é. estourar guia, dar problema na casa da pessoa. Ali... Essa, essa ali do lado do shopping, Rio Negro, isso, Rio Ali tem umas árvores que são diferentes, são bonitas. Na hora, agora já começa a ficar amarela, perde as folhas, tudo fica como se fosse tivesse morrendo. Depois se dá uma chuvinha, elas elas renovam, né? Como é que chama aquela é, árvore? Que árvore que é aquela? Cássia canafístula. Então são um pedaço na Avenida. É no é, é, um pedaço da Avenida. Um pedaço da Avenida. É. Depois mais embaixo. É framboia. É Frambaiar. é é a, são as campeãs aqui, sim, né? Isso. Aqui tem as avenidas da a presidente Vargas, tem muito, né? Sim, sim, e sim. a Orlando Pierre, né? Isso, Aquele Aquilo já foi vocês que plantaram ou não? Sur. Da época sua. Formei sur. aqui e quando abriu a Avenida de Dom Pierre, nós plantamos lá. Puxa, que coisa bonita aquela. E ah, tem um período de, de, de floração que encanta, é, né? Verdade. Muito bonito. Ipê tem bastante também, né? Tem. Vocês têm muda ainda de Ipê? A gente forma. Forma muda? Forma, o Ipê a gente sempre formou. Você já o IP viu? É branco e o Ipê amarelo. amarelo. São os dois que mais se adaptam ao perímetro, ao urbano. Ao perímetro urbano. E o roxo, a gente forma, o roxo, rosa, a gente forma para plantar em praça, porque aí ele é mais frondosa, e não dá problema. Você já viu falar é, a expressão de cinzeiro? Cinzeiro. Eu li uma crônica do professor Célio Siqueira e ele falando do embuste do cinzeiro, que ele fica imitando o, o IP amarelo. Mas ele tem uma casca grossa que eu já vi aqui e, e, e é, ele, ele colocou o nome porque quando queima. ele só dá cinza, ele não tem consistência, não. Igual o IP, ele passa, por causa da flor, a imagem de IP amarelo. Eu não sei se você conhece isso. Depois eu quero procurar e eu, eu vou mandar essa, essa crônica para você. Não. Por nome de cinzeiro, não, tô não tem Não tem, não tem não. Acho que foi um apelido que eles colocaram na árvore, que é uma espécie de um embuste, né? uma negação. Ele fica assim, ó, você fica uh, ap apresentando que é ipê amarelo, mas assim é um cinzeiro, viu, só a flor que é de ipê amarelo. Né? Eu não sei, tem que ver a época da florada dele, é. porque os IPs têm a época certinha. E tem uma época, por exemplo, primeiro vem a florada do branco, depois do amarelo... Do do, do, não, primeiro né? vem o roxo. Primeiro o roxo. Depois, depois vem o rosa. Oh. Depois que vem o branco. o branco. O amarelo é o último. O último. Ô é. Célio, oh, mas que coisa boa. Vamos, vamos dar uma volta aqui, no, no, só para eu filmar aqui. Um pouquinho, só um minutinho, só dar um giro aqui e a gente contar mais um pouquinho. Valeu. Fechado? Eu espero um